Nopa, então, sabe quando você volta todo motivado a fazer aquilo que precisava, produzindo mais que nunca, mas aquele obstáculo simplesmente tenta te jogar no chão? Então, isso que acabei de dizer é uma descrição perfeita do alcance do YouTube, que tá derrubando muitos canais com potencial, afogando pessoas no desânimo e cortando notavelmente o salário daqueles que vivem da plataforma. E como alguns aqui gostam de ouvir alguém reclamar, é a minha vez. Eu nunca tive uma frequência no meu canal. E quando tentei manter, não deu certo. Na primeira vez eu tentei gravar vídeos um dia sim e um dia não. E antes estava sendo aceitável. Mas logo na segunda semana eu desabei porque simplesmente não conseguia achar ânimo. Depois, comecei a postar vídeo todo dia. Mas desabei porque não conseguia pensar em tema. Logo na segunda semana também. E depois daquela semana, eu tô postando nas segundas, quartas e sextas. E por incrível que pareça, tá funcionando. Mas se tem um encosto que tá sendo muito chato, é o alcance cortado. Bom. Bom, se eu fosse considerar a nova frequência, porque eu geralmente conseguia em um vídeo, tô conseguindo em dois agora. E você me pergunta, ah, Geoze, mas pelo menos em uma semana você consegue conseguir antes com um pouco mais. Já que são três vídeos por semana. Já não tá bom? E eu vou lhe dizer que não, não tá bom. Se antes o meu canal tava indo consideravelmente bem, com 200 visualizações por vídeo, e agora eu aumentei a frequência justamente para as visualizações subirem também, não tá bom, não. Vocês querem pagar com que eu tô encaiada nos 2000? Pois é. Eu aumentei a frequência porque falta super pouco pra pegar meus mil. só que eu simplesmente não consigo. Quando parece que vou conseguir, o número cai, e isso está sendo muito difícil pra mim. Mas vocês acham que eu simplesmente vou cair e desistir? Eu não sou fraca como pareço ser. Se o YouTube tá dando essas mancadas comigo, que eu batalhe contra o YouTube. Não faço isso só por mim, faço por vocês também. Porque eu sei que pelo menos pra uma pessoa são motivação. E sendo uma motivação, devo provar que qualquer um pode ser forte. E se não conseguir de primeira, pode tentar de novo. Eu montei uma frequência. Uma rotina de gravação que tá sendo muito bem elaborada. Então eu simplesmente não vou deixar desandar. Youtubers pequenos e grandes que estão me assistindo. Eu sei que vocês também estão tendo que enfrentar esse problema. E muitos pensaram pelo menos uma vez em desistir porque parece que não tá dando certo. Mas olha, se até eu que pareço um mega camponês colhendo batatas pro youtube, tô conseguindo me manter em pé, vocês conseguem também. Se o youtube é um sonho, você não vai desistir desse sonho tão cedo, né? Então levanta a cabeça e luta, porque lá na frente, quando você for um canal gigantesco, vai parar e lembrar. Cara, eu mesmo lidando com tudo aquilo, com aquele corte de alcance intenso, consegui me superar. E olha onde eu tô. A minha luta valeu a pena. Assim como eu via Geoase também valeu. Então, se você for fazer por mim, faça mais por você. Alguma hora, eu quero ver você lá em cima conquistando aquilo que é um sonho ou já foi um sonho. Assim como logo para eu do passado, que sempre sonhou e tem mil inscritos. E hoje eu tenho dois mil passando pros 3 mil. Então foi isso. Se você conhece algum amigo que também tá lidando com o alcance cortado, manda o meu vídeo pra ele. Porque isso pode motivar mais ainda a pessoa. Enquanto vai me ajudar a lutar contra isso também. Eu voltei a postar no canal de games também. Então se você não tá inscrito lá, se inscreve pra me ajudar. Se quiser falar comigo ou com o meu pessoal, é só entrar no servidor no Discord que tá na descrição. Então é isso. Abraços.